Sejam bem-vindos a mais um Tips Talk. Desta vez trazemos um novo convidado que se destaca pelo seu conhecimento na área do pós-venda automóvel e pela sua capacidade em nos desafiar. Não saia daí, o nosso convidado hoje é Dário Afonso. Dário, muito obrigada por teres aceitado este convite. Posso dizer antes de mais que és um apaixonado pelo automóvel, o que seguramente influenciou o teu percurso profissional. No mercado pós-venda automóvel. E aí tu desenvolveste uma experiência fantástica, um percurso notável, essencialmente na área estratégica e comercial, como coacher, como formador, e posso dizer também como estratega. <risos> portanto, é. o tema da nossa conversa é precisamente sobre a gestão estratégica do negócio. E tu, como CEO da Auto Management, tens seguramente muito para nos dizer sobre a realidade e a visão do futuro nesta área. Uhum. Começo então por te perguntar quais são os principais desafios que consideras verdadeiramente transformadores para o futuro do pós-venda? Sérgio, obrigadíssimo pelo convite <risos> e acima de tudo por esses predicados todos que eu não sei se os mereço, mas <risos> <pronto. Merece seguramente. risos> Obrigado. Bom, eu diria que nesta, neste, neste momento temos três, três pontos essenciais, a tecnologia, onde temos uh, a, a eletrificação e a digitalização, uh, o outro que é a legislação, estamos todos aqui à espera do, do MVBR do próximo ano, e uma outra coisa que não se fala, mas que é o pacto ecológico, e também uh, algo que eu não me canso de falar, que é as pessoas. Uhum. As pessoas como uh, recursos humanos das organizações e as pessoas como o consumidor, o, consumidor, o nosso exatamente. cliente que o, nosso, o, o cliente em Portugal, nós eu penso que nós nem temos bem essa noção, é um consumidor muito exigente. isso porque é um consumidor muito informado ou é um consumidor que é, é, gosta de experimentar o que está na crista da onda? Nós somos muito exigentes, talvez porque o dinheiro nos custe mais a ganhar do que em outras partes da Europa, <risos> nós se ficamos sem telemóvel é uma desgraça, nós ficamos sem computador e chateamos, nós ficamos sem automóvel, é também uma desgraça, somos efetivamente um consumidor muito, muito, muito exigente. E por isso, nós quando estamos na prestação de serviços, temos que entender isso e temos que trabalhar em consonância com este grau de exigência. Mas isso é bom, não é, Dário? Porque no fundo, seres um consumidor exigente também traz exigências para o lado do modelo de negócio. Sem dúvida. E, e isso também é muito transformador. Se nós, se nós nos compararmos inclusivamente uh, uh, com outros países... Uh, é muito interessante verificar que empresários de outros países, quando vêm a Portugal e não conhecem Portugal, ficam espantados com isto mesmo, não só com o grau de exigência, mas depois com aquilo que as empresas têm que efetivamente entregar. Mas é interessante que tu falaste na tua primeira resposta uh, uh, e colocaste não, ao mesmo nível o, o telefone o computador e o carro. Muito uhum. engraçado, o carro passou mesmo a ser um gadget e isso também traz uh, implicações, quer do ponto de vista do próprio modelo de negócio, mas agora estava aqui a pensar na própria venda deste gadget, não é? Aquela figura típica do vendedor de automóveis que uh, deixará de fazer sentido porque hoje o consumidor, e lá está, o consumidor é informado, é exigente, o que é que ele quer? Quer uma boa experiência. Eu, eu acho que há várias tendências, não é? Eu, eu lembro-me que antes, antes do Covid andávamos todos aqui a falar do as a service e de todas uhum. aquelas soluções de car sharing e por aí fora. E a verdade é que hoje nós não temos soluções de car sharing em Lisboa. A questão da pandemia veio retirar essa, enfim, essa funcionalidade uh, e eu acho que neste momento nós já estamos noutro, noutro registro, ou seja, já passamos do car as a service, passamos para o mobility as a, as a service uhum. e, portanto, eu acho que vai haver aqui uma série de soluções integradas para um cliente, se calhar, mais jovem, Uh, e que não está tão interessado, ou seja, mais urbano e que não está tão interessado em ter aquela desgraça que é entrar em Lisboa ou no Porto, trânsito, onde é que eu vou pôr o carro, custa dinheiro, é, é, é aquelas coisas que realmente para quem tem uma vida bastante urbana não, não, não fará grande sentido. Mas o, o que é interessante de facto é que a, a, a vida urbana nos ofereça várias possibilidades, várias. mobilidade e, Sem e... dúvidas nenhumas. Uh, eu acho que vamos continuar a ter várias possibilidades de, por exemplo, se eu não quiser fazer a aquisição da minha viatura, eu faço um renting dessa mesma viatura, ou faço aquilo que hoje já existe em plataformas lá fora, que é um bocadinho o Netflix da mobilidade, uhum. que é, tendo em conta o fi que eu pago, a mensalidade, anuidade, o que seja, eu posso ter acesso, por exemplo, aos transportes públicos, a trotinete, a mota, a, a viatura durante, durante um fim de semana, enfim, depende daquilo que eu pretender ter. São muitas destas soluções que vão fazer realmente a diferença daquilo que nós estamos habituados, que é muito, uh, uh, por um lado, a aquisição da viatura uh, e por outro lado... O, o renting ou o leasing da viatura. O usufruto, não é? É interessante que tu falas que em, em termos de grandes desafios identificaste a, a evolução tecnológica, a legislação e o ambiente. E como é que as, as empresas pessoas. estão a preparar para enfrentar estes desafios, Dário? A prioridade máxima das empresas neste momento uh, tem mesmo que ser as pessoas. Nada disto é possível se nós não tivermos as pessoas certas, as pessoas motivadas, okay? as pessoas capacitadas, para nós fazermos isto. As próprias chefias, ou seja, os próprios empresários, precisam também eles de dar aqui um salto. Uh, os negócios estão a mudar, os modelos de negócios estão a mudar e muitas das vezes o que nós assistimos é, enfim, as pessoas que tiveram um determinado percurso com sucesso, acreditam que vão continuar a fazer mais do mesmo e a ter certo. esse mesmo sucesso. Exatamente, essa é uh, exatamente a minha próxima pergunta, porque no fundo, e, e talvez até no setor do pós-venda, tu conheces muito bem a nossa realidade uh, e, e, e percebes, para já vivemos num país onde o tecido empresarial são, uh, é maioritariamente constituído por PMEs, portanto a dimensão das uhum, empresas e é muito pequena, no setor do pós-venda não é diferente e... Estamos a falar de um setor que de certa forma é muito tradicional uh, e o que é que pode ajudar de facto a, a, a mudar mentalidades, mudar comportamentos? Uma das coisas que eu um, tenho verificado é que também há uma nova geração a entrar nestas empresas, mais qualificada, com mais vontade de fazer coisas e a única coisa que eu gostava de deixar aqui como mensagem é aos mais experientes e àqueles que lançaram as empresas, Dei uma oportunidade à segunda geração. Todos temos a ganhar com o conhecimento uh, uh, de uns e, e, e, e na geração mais nova, obviamente, com uh, novas formas de estar, sem com dúvida. novas tendências, com novas apetências, com novas não, qualificações, não. mas a, a geração mais velha continua a ter muito para, para ensinar, sem muito, dúvida. Muito uh, isto tem que ser bilateral, a, não é? A primeira geração, porque nós temos nós temos uh, uh, empresários fantásticos, porque se não fossem estes empresários, as empresas não existiam. Tudo isto está a mudar e está a mudar a uma velocidade estonteante. E esta segunda geração pode e deve aportar okay, conhecimento, mais-valia para dentro das organizações se eles forem bloqueados, o que acontece e que muitas das vezes eu assisto é que essas pessoas acabam por sair. Exato, estamos a falar de empresas familiares. familiares. Se quiseres um dos um dos drivers, um dos grandes catalisadores e aceleradores disto tudo, para mim vai ser a entrada de novos players no setor. Seja na distribuição de peças, seja nas oficinas. Porque a resistência tem limites. E quando entram novos players com novos, enfim, com novas Exato. formas de olharem para o negócio e que ainda por cima tem, enfim. isenção uh... também, de certa forma, porque claro. quando tu falas num negócio familiar, essa isenção é capaz de se perder, não é? Claro. Seguramente. Claro. Uh, eu Isso acho traz uma abertura diferente, não é, Dario? Sem Dário? dúvida nenhuma. Portanto, estes players, estes novos players que vão entrar, vão efetivamente também empurrar de alguma forma uh, estas empresas para, desde duas uma, ou efetivamente uh, assumirem a mudança. E fazerem essas mesmas mudanças, ou então provavelmente não vão cá ficar durante muito tempo. E tens um conselho prático para as empresas ou para os profissionais adotarem já em 2023? Frequentem a, a formação, frequentem workshops a, que de alguma forma a, mostrem o que está a acontecer à nossa volta, no nosso negócio, que é, que é brutal as alterações que estão a acontecer. As pessoas os empresários, os gestores, independentemente da dimensão das empresas, precisam de ter conhecimento disto. Quer da alteração dos modelos de negócio, quer da alteração de tudo que é componente digital dos seus negócios, do ecossistema digital, quer da componente da economia circular, que está a mudar brutalmente. E, mais uma vez, lá vou eu para as pessoas, claro. okay? Quer do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, em termos da empresa, quer do ponto de vista dos colaboradores. Nós estamos, provavelmente, pela primeira vez, a gerir quatro gerações debaixo do mesmo teto. Isto é um enorme desafio para quem gere pessoas, OK? Sim, São quatro gerações com perspectivas do um mundo completamente diferentes. Com perfis comportamentais Pai, completamente, diferentes, completamente com... diferentes, OK? E quem não entender isto e quiser, ou pretender continuar a gerir as pessoas, <risos> ferro e fogo, depois uh, não se podem admirar de realmente das pessoas virarem as costas, irem embora, estarem pouco tempo nas empresas, haver uma enorme rotatividade. Até Esta... porque é na diversidade de ideias e de uh, perfis que Sem tu dúvida. trazes uma dinâmica completamente diferente às empresas. A mais-valia que tu estás a referir, que é uma mais-valia dentro das organizações, Acaba, acaba por ser retirada dentro das empresas porque não é encarada como tal. Exato. O que é encarada não... como uma ameaça Exatamente. em vez de ser encarada como uma oportunidade. Exatamente. O tradicional patrão que muitas, muitas vezes na sua uh, cultura e gestão, vamos -lhe chamar assim, da empresa, que é, transmite para as pessoas de que você, você não está aqui para pensar, para pensar, estou eu aqui, você está aqui para executar, ok? Estas são as mesmas pessoas que depois vêm ter comigo e dizem assim: eu não consigo ter colaboradores proativos. Bom, espera aí. E eu digo: espera oh, um bocadinho. Quer saber porquê? Espera um bocadinho. Você diz que a pessoa está aqui não é para pensar, mas depois que é que ele seja proativo? Tem que escolher o que é que é da pessoa. Isto é uma enorme incongruência. <risos> Porque senão a mensagem é aquilo. pronto e isto passa-se e isto passa-se passa com muito mais enfim frequência que, aquilo que, no que a gente se pode imaginar. Dário, para fechar, uma última questão uh, sobre o futuro e que tendências estão a surgir que possam afetar uh, no curto prazo as empresas do setor. Em primeiro lugar temos aí um um grande nevoeiro neste momento, que se chama Consolidação do Setor de Distribuição de Peças. Uh, finalmente chegou à Península Ibérica, algo que anda há 10 anos acontecer na Europa toda, que é os distribuidores de peças maiores a comprar os mais pequenos, fundos de investimento, grandes grupos internacionais, enfim. Outra coisa que eu acho que é muito interessante que é, e nós vamos impactar com isto nos próximos, talvez 2, 3 anos, que é a passagem dos concessionários a agentes. Uh, isto está vai na ordem do dia. Vai essa, na, essa. Está na ordem do dia. Vai mudar um bocadinho o figurino. Vamos tentar perceber o que é que grandes grupos de retalho vão fazer relativamente a esta, a esta alteração. Vamos tentar perceber também aqueles que vão trabalhar como agentes o que é que vão fazer e o que é que vão fazer, nomeadamente no pós-venda. Certo. Uh, porque um, tu vês aí uma oportunidade, Árido. Eu acho que há claramente uma oportunidade. Uh, eu acho que o pós-venda. Eu vou dizer uma coisa que os grupos de retalho automóvel não gostam, mas eu vou dizer a mesma. Um, o pós-venda nunca foi sexy. É muito mais sexy ter um stand de automóveis. Mas eu acho que, apesar de ser menos sexy, porque é reparação, é sujidade, oficina, <risos> <feio>. <risos> Mas eu acho que há ali uma fonte de rendimento importante, mas há uma coisa para mim muito mais, muito mais importante. Para mim, ali está a fonte de fidelização de cliente, por um lado e por ali passa toda uma experiência de cliente, porque a compra de um carro, se é a compra, eu considero a one-shot selling, o pós-venda não, pós-venda há uma relação duradoura se, enfim, os concessionários ou os agentes entenderem assim, de relacionamento com o cliente. Certo. E esse relacionamento pode promover N negócios, N vendas, N situações que neste momento não estão em cima da mesa e que se realmente este modelo de agência, enfim, retirar aqui alguma, pelo menos da, da, da faturação de alguns destes grupos de retalho, provavelmente tem que olhar para outra área de negócio e eu acho que pode muito bem passar pela área do pós-venda. Uma das outras áreas que eu acho que vai acontecer é efetivamente, vou-lhe chamar a distribuição digital. Nós temos colossos nesta área, como é o caso da, da, da Autodoc, a vender, a vender peças online o ano passado vendeu 1.1 mil milhões de euros. O seu orçamento para este ano de vendas são 2 mil milhões de euros. Para quem não sabe, o nosso aftermarket todo em Portugal são 2 mil milhões de euros. <risos> o que quer Portanto, dizer que uma empresa digital vende tanto como nós todos. Com uma estrutura? é Uma estrutura que tem uma logística, sim senhor, tem Mais 13 minimalista. milhões de clientes, minimalista, tem 13 milhões de clientes, Uh, e, e, e, e tem tem realmente algo espetacular que é uma relação com os seus clientes uh, no digital uh, nem sempre nem sempre é, é uma mas eles conseguiram isso tem uma disponibilidade enorme uh, de, de atendimento portanto eles conseguiram fazer daquilo que o retalho tradicional não tem é aquilo que eles oferecem é muito interessante e eu acho sinceramente que estas plataformas vão ter cada vez mais sucesso ou seja eu não tenho dúvidas nenhumas de que o futuro do, do retalho é aquilo que hoje se designa por digital, ok? Mas há uma coisa que é interessante que é quando nós temos o retalho tradicional uh, precisamos de pensar no digital, que é Sim. aquilo que muitas das vezes há aqui uma dificuldade um, e já agora eu gostava aqui de deixar só uma alerta que, muita, principalmente naquela altura ali depois imediatamente a seguir ao Covid, uh, enfim fomos todos para casa e o retalho, nomeadamente o retalho de peças em Portugal decidiram todos abrir lojas online. Abrir uma loja online é, é fácil, há é dinheiro. O problema Mas... é a estrutura que está por trás para alimentar aquela loja online e muita gente esquece disto e esquece de outra coisa muito importante, é que o tempo digital não é o mesmo do tempo fora do digital, ok? É As bem. pessoas precisam ter esta, ter esta noção que alimentar aquela máquina digital, o tempo é completamente diferente, é diferente vidas. do outro. E só para terminar, gostava mesmo de fechar com aquilo que é a minha paixão, que são os recursos humanos. As empresas vão precisar de olhar para isto com muita, muita, muita atenção. Um, nós temos um problema seríssimo no nosso setor, não é só no nosso, seríssimo no nosso setor. Nós, se não fizermos alguma coisa muito rapidamente, até mesmo na área técnica, uh, vai haver algumas empresas com fechar. É componente do retalho, é componente técnica até da reparação automóvel. Há aqui uma série de questões. Depois, até mesmo do ponto de vista das vendas, os vendedores de hoje não se estão adaptados àquilo que já são as necessidades, as coisas mudaram, as coisas mudaram, as coisas estão a mudar e portanto precisamos de alterar aqui uma série de coisas e aqui mais uma vez precisamos de, nem é só formar, nós precisamos de capacitar as pessoas com informação e dar-lhes ferramentas e armas para elas poderem ter sucesso e as empresas terem sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Dário, foi um gosto, muito obrigada pelo teu tempo, <risos> pela tua disponibilidade. Parece. Por teres partilhado connosco uh, aquilo que é a realidade deste setor, os desafios que se aproximam, como as empresas uh, podem e devem uh, encontrar uh, aí oportunidades de mudar e de fazer melhor. E para si que nos está a acompanhar, muito obrigada também e não perca ao próximo tip salque.